Olá, eu quero lembrar aos verificadores de conteúdo como eu sou que eu não concordo com o que o pessoal, os verificadores de conteúdo estão fazendo com os postadores de vídeos na plataforma lembrando que vocês, verificadores de conteúdo, não são donos do, do Kauai vocês são apenas um verificador de conteúdo, quando você posta um vídeo em qualquer plataforma ele é de caráter público, qualquer pessoa por, pode compartilhá-lo de N formas, inclusive baixando e repostando em qualquer rede social que deseja, isso é legal. Isso está é, dentro da, das leis de, de conteúdo publicitário. Já está falando, conteúdo publicitário é público. É disponível ao público. Não tem nada a ver você baixar um vídeo do YouTube e postar é, no Kawaii. Se você é um usuário comum e não quer ser um produtor de conteúdo é, que posta vídeo só seu. Existem vídeos criativos como sem direitos autorais.